Olá, meus amigos aí do YouTube, é... bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Obrigado é, a cada um de vocês que se inscreve no meu canal. Cada like dado, né? É o seguinte, pessoal: esse tutorial de hoje aí eu estou fazendo para ensinar aí as pessoas que, não... que precisam, né? É... Como mexer nessa porta sanfonada. Essa porta sanfonada aqui, pessoal, ela costuma quebrar isso aqui, de tanto que você abrir e fechar, às vezes isso aqui quebra. E quando quebra, essa peça aqui, ela solta dessa placa e fica atrapalhando você abrir as outras. Muitas das vezes ela não chega a ceder toda, porque tem, tem mais duas. Então ela fica firme lá em cima, porém, ela fica atrapalhando, né? Fica atrapalhando você a, a, a abrir. E com isso começa a quebrar as outras também. Então como isso aqui é muito fraco, essa plaquinha aqui é muito fraca, ela acaba quebrando as outras, e se você bobear, ela perde todas, toda a toda, toda porta. Então eu vou explicar a vocês como fazer, tá? Eu já tirei essa aqui do lugar, mas depois eu vou explicar a vocês como tira, tá bom? para você tirar, você precisa soltar essa peça aqui, ó tá? Eu não observa muito a sujeira não, que é essa porta que tá em uso, tá em uso. E eu vou ter que limpar para repor no lugar. Essa peça aqui fica presa em três parafusos. Um parafuso aqui, o do meio, que é esse aqui, e o terceiro. Ela normalmente fica assim, né? Lá na parte de cima do portal, as duas das laterais do portal eu não precisei tirar, tá? Você tem que tirar só essa. você fusa, Essa peça fica presa aqui, você desparafusa, joga ela para o canto. Desparafusa os parafusos, quando, quando for desparafusar daqui, você joga a porta para o outro cano, sempre segurando essa peça para ela não tombar, se vê que ela não tomba, ela está presa nas, nas duas extremidades, né? Dessa daqui, das, das laterais. Quando você desparafusar, você puxa ela para você, para sair da posição de, de... né? Que as outras peças estão aqui, né? Você joga ela para cá, tira. Aí tira o carrinho dela, né? Que é esse carrinho aqui, né? Tira a porta fora. Tirando a porta fora, o que que acontece? Essa porta, ela tem essas pecinhas aqui, ó. Essas pecinhas aqui, tá vendo? Essas pecinhas ficam presas aqui, ó. Olha uma delas aqui, ó. Tá vendo? Desculpa. Tá dando pra ver aqui, ó. Ela fica presa assim, tá vendo? Olha como é ela tá baixa. Aí é simples. É só você chegar aqui... Vem com a chave de fenda, desparafusa, desparafusou. Ela vai sair. Tá vendo? Ela saindo aqui? Ó? ó. Ela vai sair. E você tira a peça fora, tá? Depois que você tirar a peça fora, tá? Vocês vão inverter essa peça. Eu vou botar essa parte para lá. E a de lá vem pra cá. Então, pessoal, é o seguinte. É, uma outra forma de vocês consertar... É, quando isso acontecer... Quebrar esse pino aqui nessa porta... E ela perde a sustentação e vocês são é obrigados a perder essa peça aqui. Então, como é que a gente faz? Uma forma mais simples de fazer... Eu já expliquei a vocês como tira, desconectar essas peças, né? Uma outra forma simples de fazer também... É vocês soltando essas peças aqui e passando para o outro lado. Tá? No final vai dar no mesmo, porque essa porta tanto faz de um lado para o outro, o que pode acontecer é de você ter que trocar a maçaneta. Então vocês vêm com a chave de fenda, uma chave de FIPS, de desparafusa, muito simples de sair, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? ó? Desparafusa isso aqui e prende do outro lado. Então aquele outro método que eu expliquei pra vocês, não precisa, tá? Vai depender muito de como tá a sua porta e do que você vai precisar fazer nela. Mas de qualquer forma vocês estão vendo aí um passo a passo de como mexer nesse tipo de porta, correto? Nós estamos com a iluminação um pouco fraquinha aqui. Deixa eu ver só se eu boto aqui um, um, uma luz. Isso aí, ó. Tá vendo? Então tá aí. Pra vocês verem... Fácil de tirar. Tirando aqui, pessoal, nós vamos colocar do outro lado, correto? Nós vamos colocar do outro lado, no mesmo sentido. Já tem uma peça aqui que eu coloquei, não tem mistério nenhum, vai seguir a linha reta, assim, tá? Aqui ó, uma aqui, outra aqui, outra mais embaixo, tá? E ela trabalha sanfonada, tá? Então vamos lá, nós vamos colocar uma onde? Uma vai ficar aqui, ó, que é na do meio, deixa eu ver se é isso mesmo, é isso mesmo. Você observe que uma tem a outra não, ó, essa daqui já não tem, tá vendo? Assim como essa daqui não vai ter. Então nós vamos prender. Um vamos lá, vamos lá. Deixar um pouquinho com folga, pessoal. Para ela girar, tá vendo? Não aperta muito, não, tá ok? A outra, vocês vão pular uma. Tá vendo? Eu vou colocar na última. Nessa aqui, ó. Uma não, uma não teve, essa aqui não teve. Essa tem, essa daqui não tem. A de cá já tem. Essa. Aqui. Então nós vamos aqui colocar nessa aqui agora. Por que que eu tô fazendo isso, pessoal? Só para lembrar vocês, porque não abre e fecha, essas pecinhas quebra. E quando quebra, fica essa pecinha aqui fica presa lá em cima e atrapalhando a porta de correr, você acaba quebrando as outras por causa dela. Daí o motivo de ter que fazer essa operaçãozinha aqui. Correto? Uma operaçãozinha básica que requer um pouquinho de tempo. Uma única chave Philips. Não pode ser muito pequena. Uma hum. média mais ou menos. Essa aqui eu estou trabalhando com uma grande, porque eu tive que tirar ela lá de cima, ela tava muito apertado, eu precisei de uma chave grande. Mas eu sempre tenho ferramentas aqui, chave Phillips pequena, grande, média, chave de fenda. Tenho todas as ferramentas, eu gosto de trabalhar, eu sou um tipo magaio, eu gosto de fazer esse tipo de serviço. Entendeu? Eu aprendo e para isso estou passando para vocês, correto pessoal? Feito isso, tá aqui, ó, tá certo? Nós vamos agora prender duas peças nela. O que eu tirei... Uma é essa peça aqui. Essa peça aqui, pessoal... É a peça que encaixa, que fica como se fosse a dobradiça dela, ela fica na parte da, do canto da, da, da porta onde vai fazer o movimento de abrir e fechar, correto? Então nós vamos encaixar ela aqui. Então nós vamos colocar ela, ó, simples pra caramba. Nós vamos procurar a posição dela. Tá vendo? Isso aqui, ó. Essa canaletazinha aqui dela. Isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa canaletazinha aqui que vai encaixar aqui, correto? Vamos lá? Então vamos lá. E outra, que é a, peça, a parte da da peça que vai prender essa daqui, é a parte da maçaneta. Essa aqui é a parte da maçaneta, o lado da maçaneta, correto? O procedimento é o mesmo, é uma canaletazinha, tá vendo aqui? Que vai encaixar também no outro lado. Vamos lá. Observe que eu tirei o lado quebrado. Esse lado aqui, pessoal, é o lado que estava quebrado. Viu? Aquele pino que prende lá em cima estava presa aqui, ó. Quebrou, eu passei pro outro lado que tá bom. Então nós vamos prender agora. Observe que aqui. Tem mais um que é o último e agora nós vamos prender. Você vê que tá tudo em linha, esses pinos estão tudo em linha, tá vendo? E ela trabalha com sanfonado. Então nós vamos agora prender ela lá em cima e vamos ver como é que vai ficar, ok? Vou dar um pausinho aqui. Nós temos aqui a peça que vai levar lá em cima e temos a porta. Nós vamos levantar a porta. Ó, nós vamos, né? Você vê que o lado do 45 graus aqui, ó, que vai obedecer ela. Se a sua não tivesse 45 graus, provavelmente ela tá quadrada, tá? Vocês observam o lado que vai ficar, porque ela tem um lado certinho pra ficar, tá? É o lado que, esse lado aqui, você vê que ela não tem... Ela não tem... Pre, pres, é, um, um... Como é que você fala? Ela não tem esse suportezinho aqui, essas abazinhas do lado, que é onde segura o... Tá? Então, observa a posição, colocou, ó. Colocou aqui, ó. Certo? Prendeu ela. A porta já está presa. Nós agora vamos colocar ela no lugar. Presa no lugar, a gente vai parafusar ela, pessoal. Bom pessoal, é o seguinte, uma vez sendo pronta, vocês estão vendo aí, tá? nós vamos fechar agora esse lado aqui, prender ela aqui, ela, que é o lado da concessão dobradíssima, não sei se está dando para ver aí, vamos virar aqui, aqui, nós vamos encaixar essa peça aqui, aqui dentro, tá? A mesma forma que eu vou colocar é a forma que tira, ela é sob pressão, ok? É esse lado aqui que entra aqui ó, é sob pressão, colocando um, uma parte a outra vai tudo junto, você encaixa bem aqui, né? ela aqui, ó, nessa posição, certo? E ó, e vai dar umas pancadinhas, isso ó, viu? Ela já foi aqui ó, tá vendo? E aí a gente tudo pra baixo no mesmo jeito. Tá colocada no lugar tá? Isso aqui é feito de pressão você vai, A gente vai apertando ela Empurrando ela pra lá assim E ela vai ficando no lugar Fica toda encaixadinha entendeu? É, o detalhe é esse aqui ó. A, a, o, isso aqui eu tive que mexer Então ficou esse furo aqui a gente Depois tem que tampar Arrumar um jeitinho de tampar tá? Eu tive que mexer nisso aqui porque Essa base aqui ela tem que ficar pelo lado de dentro, ela já estava aqui, isso aqui vem preso, nesse tem alguns que é parafusado, mas essa aqui é colada aqui. Então é o seguinte, eu tive que adaptar, né? Tá? Tá aí, mas a porta ficou nova, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu botar a luzinha aqui pra gente ver melhor. Ah, bacana, aqui, ó, tá certo? A porta ficou toda certinha, não tem nada quebrado, a parte quebrada ficou para baixo. Tá certo? Então é isso. Tá ok? Eu acredito que tenha ajudado muita gente aí, né? Então, a gente... A porta tá no lugar, ela trabalha dessa forma, ela fica dessa forma aí, ó, como vocês estão vendo. Tá bom? É... Então é o seguinte, pessoal. Gostou? Dá um joinha aí, né? Ajuda o nosso canal aí, se inscreve no nosso canal. Né? e deixe seu comentário, qualquer coisa, qualquer dúvida aí, tá bom? E compartilha. E é isso, pessoal. É Obrigado aí pela força aí, tá bom? E até a próxima.